É o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai testar um novo jogo, um novo game que se chama Spider Tanks Isso mesmo, e a gente vai começar do zero, vai começar baixando, mostrando tudo o que acontece aqui O jogo é esse aqui, rapaziada, o jogo é esse aqui, e Spider Tanks, pra vocês, top demais Já deixei todas as abinhas aqui que eu quero mostrar pra vocês, tudo certinho Esse é o game, é muito legal, as imagens a gente já vê, já fala, caramba, interessante então é isso rapaziada, vamos descobrir aqui juntos, vamos dar uma olhada aqui no site O site, todos, todos os sites que eu tô falando aqui ó, site Spider Tanks Nada, no chat aí se você, você colocar, exclamação, Spider Tanks Vai vir o link pra você poder entrar no site que eu tô falando aqui ó, joga agora Spider Tanks Então é isso, o primeiro passo é saber aí, Spider Tanks tudo a respeito, o jogo parece ser muito legal Várias... É, armas diferentes, tanques diferentes. Tem aqui algumas informações que eu vou passar também para vocês sobre é, desafios, sobre competições. Também tem eSports, a gente vai ver junto aqui dois videozinhos para vocês entenderem. No site você vai ver, todas essas informações para vocês: as, a coleção né, dos tanques, isso é muito legal também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui é a coleção, olha, olha as, as artes, que legais, olha as, as artes. Que top, olha que bacana, muito legal Mas vamos lá, vamos continuar Descendo aqui tem a comunidade Dá pra seguir no Twitter Também tem como assistir vídeos no Youtube E é isso aí, tem também o Discord aqui embaixo Pra você poder também entrar no Discord Tudo aqui a respeito do game, tá bom? Mas, ó, e o game é muito legal Porque você pode escolher tanques, como eu falei Pode escolher armas E você tem aí tudo isso Pra você poder... Ir melhor né, pra você poder batalhar nos mapas do game, então você escolhe tudo isso, escolhe a sua garagem aí, monta a sua, seu tanque brabo e vai pras batalhas nos mapas da arena dos Spider Tanks. E uma coisa muito legal, não precisa de um computador muito forte, não precisa de um computador muito top a rodar, ele aí é, atende a todos os gostos e tamanhos e, e possibilidades, então... Não vai ter problemas com o computador, tá bom? Isso é muito legal, muito top. É o seguinte: você vai precisar, a primeira coisa, baixar o jogo, né? Você vai vir neste site aqui que é o Gala Games, é, app.gala.games, o link também tá aí embaixo na descrição. Se colocar comando aí também, você vai ver o link aí do site Galagames. Você vai precisar, a primeira coisa, criar sua conta aqui no Galagames. Você vai vir aqui do lado direito do site, vai, lá em cima, né? Lá em cima onde eu tô mostrando. Vai ter para você criar a sua conta Eu já criei a minha conta, tá aqui minha conta é, Bruno Clash, tá aqui E eu deixei para baixar o jogo Juntos com vocês Então crie a sua conta Aqui na Gala Games é rapidinho, coisa de 2 minutinhos Você já cria, GG Então tá aqui os jogos, ó Tower Crush, Spider Tanks, que é o que a gente vai jogar hoje Tem o The Walking Dead Tem vários Town Stars Tem vários jogos aí que estão pré, é, Previstos E os que já você já consegue jogar, ó Então... Você vai poder fazer aqui, do lado direito, aqui, ó. O segundo é o Spider Tanks. Ali em cima também, tá, rapaziada? E você vai poder baixar aqui. Ele está em beta. E você vai colocar aqui, ó. Clicar aqui, ó. Download Launcher. Ah, antes disso eu quero mostrar pra vocês também a loja. A loja também do, do Spider Tanks. Também você pode comprar. Ele também tem a parte gratuita, você pode jogar gratuitamente. Mas é claro, quem comprar aí é, os, as peças, os tanques, as armas. Melhores aí vão ter vantagem, é claro, pra poder jogar, vai ter que lutar, vai ter que sofrer um pouco menos, eu diria, né? Mas tá aqui, ó. você pode comprar aqui os itens na loja do Spider Tanks, tem muita opção, dá pra você filtrar ali em cima, né? Entre a, com a raridade, lendários, se você quer só lendários, tem épicos, então você pode já é, fazer aí a sua, o seu filtro. E escolher e comprar caso você queira. Ah, não tenho dinheiro, Bruno. Não tem problema. Não tenho dinheiro agora. Quero conhecer o jogo. Tranquilo, tranquilo. Tô, também está gravando para o YouTube? Sim, estamos gravando para o YouTube também, tá? Então, você não quer entrar com uma grana agora? Quer conhecer o jogo? Não tem problema. Entra aí, coloca a exclamação Spider Tanks. Link na descrição. E você vai entrar... Né, no site do Spider Tanks! Exclamação Gala, link na descrição. App.Gala.Games. Você vai cair aqui, vai criar sua conta, coloca aqui em Games, vai entrar ali em Games e vai baixar o Launcher aqui, ó. E aí você faz o download. Vamos fazer o download juntos, sim? Porque eu já, eu já fiz o, eu deixei para fazer o download junto com vocês, ó. Aqui, ó, melhor forma, mais fácil ainda. Você vai lá em Games clica para baixar ele vai pedir para você criar a sua conta se você não tiver conta como eu já tenho conta eu vou colocar meus dados aqui e vou entrar tá deixa eu só mudar a tela para ninguém ver meus dados tá bom bom vamos lá então a... aqui seguir com a instalação antes disso eu quero falar para vocês sobre um negócio que eu falei até que comentar que eram as competições ó que é esse link aqui ó o link também está embaixo na descrição eu vou deixar em português aqui para vocês poderem entender que é o seguinte o jogo também tem Competições internas, então ó. Prepare-se para 4 dias de competição intensa no Spider Tanks da Game. Media, com mais de 50 mil dólares em recompensas galas diária. É o Mayhem, eu não sei como se pronuncia. Meihen, ou Meihen, ou Meihen, May Meihen, May semana 2. Tá aqui pra vocês. Então é uma competição, é uma missão solo. Ó, com um toque de 250 mil dólares. Oh, meu Deus, Spider Tanks é um. Jogo de equipe que coloca você contra uma equipe adversária de três jogadores também E essa semana ainda você vai ter companheiros de equipe, mas não haverá... Ah tá, entendi Então você vai poder jogar aqui e poder disputar esses torneios, desafios diários para você poder alcançar premiações Então no link você consegue tirar todas as dúvidas, ver todos os detalhes, tá bom? Antes de ir para o jogo efetivamente, essa é competições internas que premiam com um granés, muito legal também, é né? uma premiação muito bacana Ó, e mas é claro, a gente vai focar sempre na, no, no game, né? E aí por isso eu quero mostrar a vocês um vídeo com um trailer do Spider Tanks O Bruno falou do Spider Tanks, vamos dar uma olhada então como é que é o game, bora lá Mano. Eu diria que é animal, né? O negócio é brabo mesmo, rapaziada, é brabo mesmo. Muitos detalhes muito legais. É um jogo bem ativo. A galera que gosta aí vai curtir demais. Vamos dar uma olhada também na parte de esportes. Eu separei aqui um, um trecho pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. É, na parte de esportes, como ele funciona. Olha isso aqui, cara. Isso aqui ó, rolou em 2021. Em 2021, um torneio, mano. Olha o nível. E olha isso aqui, olha, olha a estrutura. Final a estrutura, a estrutura. Muito louco, né? Muito louco. E aí a gente vê o jogo também. Olha que legal. A parte de esportes. Vou até tirar o som aqui. A parte de esportes do, do jogo é muito top também. Você vê que já, ele já é feito pensado pra se jogar como esportes. Você vê que tem uma live com a transmissão oficial é, dos dois times jogando em CU. Top. Top. Top demais, olha isso. Os caras caçando, indo buscar ali, Olha E agora ali, ó. O, o MJ ali, o MJ. Vai cair ali, pelo amor de Deus. Acabou saindo. Está sendo curado ali pelos parceiros também. Muito bacana. Agora sofrendo ali. Vai, vai pra cima e vai a eliminação. Vai rolar a eliminação. Conseguiu se segurar. Mas tá indo buscar todos. E aí, vem pra finalizar mais um. Derrubado, que é isso, hein? Tá maluco? Fizemos uma pequena narração aqui Tingala contra Team Game Masters e a gente vê aqui o jogo rolando brabamente. Vamos lá, eita, entrou, entrou meu mano, loading. Vamos lá, agora é a hora, hein? Oh, ó, oh. uh, Bruno Clash. Vamos lá, eita, pô, que da hora, cara. Garagem, garagem é eu sei que é onde a gente vai montar né, Nossa, nossos tanques. Nosso tanque Shooting Range Deixa eu ver É que é um teste, será que é um teste pra testar o, o, o range do... Vamos ver, vamos ver Tem várias, várias opções Ah, é bom que a gente já Deixa eu ver, com o mouse Ah, tá! W-A-S-D, beleza Ah, você tem que, tem que fazer o predict, ó Ó, oh, ó, oh. ah moleque, eu pego o jeito, mano Opa, opa, vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza, vaza Ele se curou Ai Bom, aqui é pra testar o, o range do... O range do... Do tiro, tá? Então é, ó, oh, você vê que... O range é grande, deixa eu ver pra baixo, pra cima lá Vou pra garagem Beleza Ah, aqui eu consigo, nossa Eu consigo testar Testar as as partes Mano, vamos ver, vamos ver com isso aqui ó. Com essa perninha de, perninha de galinha Deixa eu ver o carrinho Nossa, olha esse, olha esse carro Que top, mano Essa é a parte de baixo, tá Vamos ver então a perna de galinha A parte de cima, a gente vai escolher uma arma Deixa eu ver. Nossa, olha é essa. Qual é essa aqui? Primeira... Ah, aqui é a habilidade, né? Primeira habilidade... Esse é um clone, é isso? E a segunda habilidade eu quero... Cura, cura. Ah, o terceiro é prop. Ah é, é a ter... ah, é tipo um skin. É uma skin, uma skin. Comandante, ó, comandante. Tem isso aqui. Ah, caveirinha ali, ó. Chifrudão e aqui para gente mudar a cor do nosso nosso nossa mano brabo não nem quero é isso mano é isso vamos vamos testar vamos testar nossa e cada arma é um estilo vocês perceberam né aquela é de, de alto de longo alcance isso aqui ó ela quanto mais perto você tiver melhor o dano que você vai dar né ó Ó, oh, é só apertar o 2. Dois? dois Eu faço um clone Que isso Matei um, matei um, matei um Olha ele de perto, ele é muito brabo, mano Deixa eu ver o três Nossa, é a cura Nossa, mano, meu Deus Ah, ele sai pra cima do cara, ó. Eu quero usar o dois. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega ele, pega ele. Sai, dois. Nossa, mano, é muito top. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sair aqui. Deixa eu ver a garagem. Ah, aqui, ó. É o que eu falei, né? De graça E você tem três opções aqui, ó, de graça Quando você começa o jogo Então já dá pra você baixar agora, galera Baixa agora, rapaziada Quem quiser jogar comigo já baixa agora Deixa eu ver essa Nossa, essa é braba, mano Essa é braba Essa é braba, ó Essa é louco, dá pra você rodar, ó Vamos ver ali a parte de cima Tá essa daqui Tem essa e tem essa, mano Deixa eu ver Essa aqui é braba, hein Essa aqui parece mais tubarão, né, mano? Eu vou deixar essa, por ser mais tubarão. Deixa eu ver aqui, ó. Habilidades. Habilidade de cura, eu acho legal também. Essa aqui, ó. Ah, ali ele fala. Granada. Precisa de 5 de energia. Tenho dano de projétil de 7 mil. Uhul! Deixa eu ver o clone lá. O clone é esse aqui, ó. Lifetime. Fake version of your tank to distract. Ah, tá. que é lá é pra distrair. Drone. Esse aqui é um drone, mano relay drone, a short range teleport. to a point of choice. Deixa eu ver, stun, granada de stun. Isso aqui é uma granada normal. Isso aqui. Disgust drone. Tá, deixa eu ver esse. Airstrike, Nossa, esse é legal. Air strike é legal. Então Air strike mais a Vortex Zone. Put towards to Ah, eu puxo! Nossa, é esse E aqui Aqui de graça não tem Mas beleza, aqui dá pra mudar a cor, ó Isso aqui é a cor assim, azul, azul tá bonito, hein Nossa, mano, vai ser vermelhão, moleque Vai ser vermelhão, mano Bora lá, vamos, vamo. Mano, eu vou jogar meu primeiro jogo, então, galera, é o seguinte Vamos pro primeiro jogo Do matchmaking, Bruno Clash Spider Tanks! Bora lá, tá encontrando partida, bora aqui, bora! Primeira vez que eu. Mano, a primeira vez do Bruno Clash jogando Spider Tanks! Vamos lá, vamos pra cima, eu quero é jogo, meu mano! E a gente vai jogar no. No gelo, hein? No ambiente ali. De gelo, e como a DD é amigo, a gente vai aprender juntos, mano! Thiago, Bruno Clash e Churumelo! na adorei! Adorei o nome do Churumelo E o Churumelo é igualzinho eu O Churumelo é igualzinho eu Contra o Inozuki O Arbitrador E o Wet Cherry Guy Nossa, o Wet Cherry Guy Tá bonito ali também Caramba, o dele é bonito também Vamos lá, vamos lá 3 segundos, 2, 1 Para pro jogo Meu amigo, agora eu tenho que ver como é que vai funcionar isso aqui, ó Tá, eu tô com aquele de longe. Ah, a galinha não mata, não faz nada. Ah, pega ela. Collect and deliver chickens. Vamos ajudar meu brother. Ai, ai, moça! Matamos, matamos, matamos, matamos. Pra que eu morri? Pra quem que eu morri? Boa pergunta, hein? Eu não vi pra quem eu morri, mano Tem que ser rápido na questão Ó, vamos coletar as galinhas Não posso morrer Vou Pegar a vida, pegar a vida, pegar a vida Peguei, peguei, peguei Boa Ai, ai, tomei, tomei. Vamos lá, vou tentar puxar ele. Ai! Nossa! Ai, catou eu! Ai, não tinha energia, pra, pra, pra. Eu puxei ele, mas não tinha energia pra dar o, o segundo. Agora eu entendi. Eu tenho que ter energia, agora tem o 7, ó. Vamos ver. Vou pagar a linha. Toma, toma, toma Ai, não, escapou Ai, pegou Ai, não pegou, mano Nossa, mano Na hora que eu ia puxar, Mano, e tem isso, bagulho, é tem isso, mano. Ai, pegou eu lá em cima Caraca, que treta, mano Eu vou usar o dois, eu vou usar o dois Ganharam ou nós ganhamos? Eles ganharam, né? Caraca, mano É treta, mano 29 é 15 Bora Caralho, o cara solta um som, mano Morre a Ai pegou eu. Boa, peguei. Ai. Vida, vida, vida Tamo na frente, tamo na frente, vamos ganhar Ai, morri Pega, pega ele, pega ele Vamos ajudar a matar, ajuda a matar, ajuda a matar Boa, matei. Cura tem é patado. Mano, ai caceta vinte e dois, vinte, vinte dois, vinte. Nossa, ganhamos! Ganhamos! Uhuuu! -huh! Matei 3, morri 3, ganhamos! Primeira vitória do Bruno Clash no Spider Tanks! Uh -huh! Tá louco! Spider Tanks! Spider Tanks! Tá aqui pra vocês! Tá aparecendo aí, isso boa! É... O link tá aqui embaixo na descrição! Spider Tanks pra vocês! Jogo bom! Jogo bom! Jogo top! Potencial absurdo de esportes, eu já fiz até uma brincadeira, narrei um pouquinho ali também. É... O link tá aí embaixo na descrição, como eu falei. Você pode testar, baixa, o... faz o download, mano. Faz o download, testa aí, vê o que você acha, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Eu curti e acho que tem potencial muito da hora pra ser pra se... Pra... pra se ter mais torneios e tal. O game é Spider Tanks. Você tem aí esse link aqui agora embaixo, aí na descrição O link também da Gala Games, que é onde você vai conseguir é, acumular as, as moedas, as, as moedas... Tá aqui ó, as moedas que você ganhar no jogo, vão estar aqui dentro, ó, Vão estar aqui dentro, então você vai ter aí todo o retorno aqui dentro Nas moedas, tá bom? Assim que saiu o Pay to Earn Então, você vai jogar, entrar aqui na descrição no app.gala.games na parte de games você vai baixar o launch Vai fazer o download Instalar e você vai abrir Aí jogar o, Gala, o Spider Tanks do Gala Games Da Game Dia Tá muito top, tá muito legal é, São criptos? A galera pergunta, é NFT? Sim, também tem Dá pra você jogar de graça não pre... É free to play também Free for all Como diz ali, né? Mas você também tem a possibilidade de comprar, é claro NFTs do jogo e aí você vai ter uma facilidade Um pouco maior de conseguir aí ganhar, é, Ter retorno maior do De moedas né, Do jogo, de, de gala E você consegue ter mais retorno Mais rapidamente, tá bom? Mas também dá pra jogar free to play Sem gastar, mas é claro Quem tem, leva uma vantagem É isso, todos os links estão aqui na descrição Não esqueça de avaliar Sempre aí o que você está achando do jogo Gostou da dica? Manda aqui embaixo, comenta aí Neste vídeo que também vai ser no YouTube Nós né? estamos ao vivo na Twitch Mas esse vídeo pra vocês vai ser no YouTube Pra vocês poderem também é, Entender e ver como que é E se curtir, jogar comigo Tá bom? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que esteve na live aqui comigo Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo Se você gostou, deixa o seu likezão Se inscreve aí no canal, é claro E a gente volta aí O mais rápido possível pra trazer Novamente mais jogos pra vocês mas esse de hoje foi top demais. Spider-Tanks, meus amigos! Aqui no canal Bruno Clash. Tamo junto! Falou! E foi!